Sabe aqueles momentos que a gente recebe uma ligação e não pode atender? Acontece que no decorrer do dia a dia, aquelas chamadas ficam lá em ligações perdidas. E entre uma tarefa e outra, você acaba esquecendo de retornar essa ligação. E a pessoa que te ligou acaba ficando chateada. Então, na dica de hoje, eu vou lhe ensinar. Como o seu iPhone vai lhe lembrar que você precisa retornar uma ligação? Eu sou Marília Guimarães e você está no Entendendo iPhone, o lugar certo para aprender a utilizar o iPhone e o iPad no seu dia a dia. Vamos lá? Situação prática: Vamos imaginar que eu estou aqui gravando essa dica. Realmente eu estou, não preciso imaginar. Eduardo começa a me ligar. O que normalmente a gente faz, olha aquela ligação e pronto, coloca o iPhone de novo no lugarzinho onde ele estava. Isso faz com que você esqueça, observe agora de novo, voltando, Eduardo começa a me ligar. Então eu tenho a opção de atender e eu tenho duas opções, lembre-me e de enviar mensagens. Eu vou tocar na opção de lembre-me e aí o iPhone me dá a opção de me lembrar de retornar essa ligação quando eu sair daquele local ou então daqui a uma hora. E depois de uma hora que eu escolher essa opção, magicamente o meu iPhone vai lembrar que eu preciso retornar a ligação para Eduardo. Simples assim ele cria um lembrete automaticamente para você. Agora que você aprendeu mais uma dica super prática e importante para o seu dia-a-dia, -dia, aproveite para curtir, como também se inscreva no canal. E assim você vai receber mais dicas semanais como é que você pode utilizar o iPhone e o iPad no seu dia-a-dia. -dia. Por hoje é só e até a próxima!